Paz ah, Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as Coisas de Deus e a gente está fazendo um estudo de Apocalipse. Hoje eu quero finalizar uma primeira parte desse estudo de Apocalipse e dizer que, além da Bíblia, nós vamos usar também esse livro, As Sete Igrejas, esse livro de Apocalipse Sem Mistério e esse livro, A Linha do Tempo de Apocalipse, para facilitar o entendimento, o estudo, para ficar um jeito mais didático, né, de colocar as informações. Nesse primeiro... O último vídeo, como se fosse a primeira temporada de Apocalipse finalizando, eu gostaria de ler o primeiro capítulo de Apocalipse, é, de várias versões que a gente tem de Bíblia, não sei se você é familiarizado com isso, mas em português nós temos a versão da Bíblia, NVT, que é a nova versão transformadora, NVI, que é internacional, NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, João Ferreira de Almeida, Almeida atualizada, Almeida revista atualizada, revista atualizada, é... Nova Bíblia Viva, Bíblia Mensagem, Bíblia do século XXI... Mas tem tanta versão de Bíblia que, é, às vezes, é difícil escolher uma versão para ler, para entender. Eu acredito que a melhor versão da Bíblia é a Bíblia que você entende, que você compreende... E conforme você vai lendo, você vai deixando o Espírito Santo revelar em você... Sem ter algum, alguns empecilhos, como o português ou o entendimento mesmo ali... Da forma que as informações estão sendo colocadas... Hoje eu tenho gostado muito de ler a versão NAA e eu vou ler nela Apocalipse 1 inteiro pra gente finalizar essa primeira parte. Até aqui nós falamos do porquê que as pessoas não leem Apocalipse, qual que é a missão desse livro que basicamente conclui os quatro tópicos principais da Bíblia, que é o propósito de Deus, a redenção do homem, a igreja e o destino de Satanás. Então por que, que o diabo não gosta de Gênesis e de Apocalipse, gente? Porque em Gênesis ele tem a promessa que ele vai perder, e a primeira derrota dele. Em Apocalipse, ele termina de perder. Então, ele não vai querer mesmo que a igreja conheça esses livros. Então, geralmente, Gênesis, as pessoas falam que é um livro fantasioso, só de historinhas para boi dormir. E Apocalipse, as pessoas ou têm medo ou acham difícil demais. Então, a minha ideia é tirar o seu medo. Apocalipse não significa fim do mundo, significa revelação. Então, vamos revelar, tirar o véu e enxergar a imagem que está. Então, Apocalipse 1 na versão da Bíblia NAA, okay? que significa Nova Almeida Atualizada, versão de 2017. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, esses três primeiros versículos estão tá falando que essa é uma revelação que Jesus Cristo deu para João, João o um apóstolo, aquele amado que encosta a cabeça assim, em Jesus e que é, não abandona né, na crucificação por mais tempo. É esse João. João foi o único apóstolo que não morreu de morte morrida, matada, destruída, sabe? Destroçado. Ele morreu exilado numa ilha na Grécia, a chique. Tendo revelações do fim, que é Apocalipse. Então, eu acho que é uma morte, assim, comparado com os outros que morreu torturados, de cabeça para baixo, crucificado, até que ele teve um fim da hora. E aí Jesus mostrou para ele, a partir de visões, de sonhos, de visões, de levá-lo ao mundo espiritual e mostrar para ele o que vai acontecer. É o que está escrito nesse prefácio, nesses três primeiros versículos de Apocalipse 1. Agora, continuando, Apocalipse 1, do 4 ao 8. Saudação às sete igrejas da Ásia. É onde vai entrar esse livrinho aqui. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que vê, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, até os que mataram E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, essa parte do Apocalipse 1 fala, saudação às sete igrejas da Ásia, ele está dizendo que essa carta vai chegar para essas sete igrejas e essas igrejas nós vamos falar delas nos próximos vídeos vai ter um vídeo para cada igreja e eu acho muito lindo que ele fala assim saudação da parte de Jesus é Jesus falando e aí salve igual ele fala em Mateus salve que é quebrada e aí galera tamo junto só que ele fala quem ele é quem que Jesus é ele é a fiel testemunha o primogênito dos mortos o soberano dos reis da terra Aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos fez reis e sacerdotes para sempre. Nos Junto com o Pai, entregou glória e domínio. Ele vai vir pelas nuvens, tipo o Goku. Sabe, se você já assistiu Dragon Ball, caminhando assim pelas nuvens, ele vai vir no céu. E todo o olho o verá. Eu não sei te falar se vai ser uma coisa gigantesca no céu de todos os lugares, porque Deus é Deus do impossível, pode acontecer, ou se vai ser algo que todo olho vai ver, porque vai estar no TikTok e no Instagram, sabe? Todo mundo vai ter acesso pela tecnologia. Eu sei que a Bíblia diz que todo mundo vai ver, então todo mundo vai ver. E ele vai vir nas nuvens e todos os olhos o verão. E nós vamos estar junto com ele. né? Isso é muito forte. E ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é Todo-Poderoso, ele pode qualquer coisa. Ele pode te dar dinheiro no Nubank, ele pode criar Plutão e Netuno e Urano. Ele pode curar um câncer, ele também pode criar do nada uma árvore que dá uma fruta que ninguém nunca viu falar. Esse é o Todo-Poderoso. Que também pode restaurar seu casamento, seu ministério, sua autoestima. Todo-Poderoso. Amém. E aí agora começa a visão de Jesus glorificado, a partir do versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, essa é a carta que está escrevendo, né? No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, a tal da ilha na Grécia, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, porque ele estava falando de Deus e de Jesus, ele foi exilado para a Grécia. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo... Escreva, escreva num livro o que você vê e mande as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, Jesus, João estava lá suave, exilado, porque era crente, assim de boa, na ilha de Pátimos, na Grécia, de repente ele se encontra, pelo Espírito de Deus, no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia que Deus vai resolver as paradas todas. E mostra para ele muitas coisas, revela a ele, por isso, Revelação, Apocalipse. Do mesmo jeito que Gênesis é início, Apocalipse é revelação, não é fim. É, e mostra para ele fala: O que eu vou te mostrar, você vai mandar para essas sete igrejas. Uma igreja em cada cidade. Então, a igreja de Éfeso, que é o povo do Efésios, igreja de Esmirna, enfim. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. No meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como uma lã alva, como se fosse uma neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas. Da sua boca saía uma fiada espada com dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos meus pés como se fosse morto. Eu também ia morrer na frente do Deus. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita. Norte sul, leste, direita. Eu não sei, direita esquerda. Dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eita, glória. E aquele que vi. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem chave, abre e fecha, Entendeu? Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que iam de acontecer depois dessas. Ou Tem uma versão que ele fala assim, escreva o que foi, o que é e o que há de vir. Escreva o que era, o que é e o que será. Escreva o que você viu, ouviu e verá. Então tem várias versões que falam dessa maneira. Mas, ou seja, escreva o que você sabe. Quanto ao mistério dessas sete estrelas que você viu na minha mão direita e aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas... e os sete candelabros são as sete igrejas. Então, meu povo... quando você lê o capítulo 1 um de Apocalipse... você pode falar... não entendi nada... vou morrer, meu Deus... esse livro é muito inteligente... não sou capaz... Hum. mas termina de ler que você vai conseguir. Esse vídeo é para ler o capítulo 1... Um, e o capítulo 1 um termina aqui... são 20 versículos. Quando João olha e vê Jesus... com os cabelos branquinhos e olhos de fogo... com pés de bronze... Ele vê sete estrelas e também vê é, sete candelabros. E tem gente que já para aí e fala, não entendi nada. O próprio versículo 20 já fala. As sete candelabros são as sete igrejas. E as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Tem um anjo para cada igreja. No final desse vídeo, e se você estiver ouvindo o podcast, depois você, você que lute e procura, <risos> é, eu vou colocar aqui o meu vídeo que fala sobre Jesus glorificado, que foi o que a gente leu sobre o significado do sete e sobre esse mistério que não é mistério, que já foi revelado. Isso porque quando nós entendemos quem Deus é e a gente pede para o Senhor nos mostrar, Ele vai nos mostrar, nem que seja através de mim, falando para você é um jeito de mostrar. A partir do próximo vídeo nós vamos falar das sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia Laodiceia. Você vai entender porque tem tanta célula e tanto grupo de louvor com esses nomes. E outros ninguém gosta. E o porquê que Jesus se revela para João. E o que, que ele vai mostrar. Simplesmente ele fala, eu sou o primeiro e o último. Eu mato na porra toda, eu criei tudo, eu era, eu sou, eu serei. Eu vou te mostrar as coisas, você vai mandar uma cartinha para essas sete pessoas. E isso que você está vendo nas minhas mãos, são essas sete igrejas, as estrelas, os candelabros, e as estrelas são sete anjos, um anjo para cada igreja. Eu oro para que em nome de Jesus seja um tempo de revelar também no nosso coração que o nosso Jesus ele é vivo, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, ele é atencioso o suficiente para pegar um cara que estava exilado lá na Grécia e fazer ele escrever para nós o que vai acontecer, para que a gente tenha paz e não tenha ansiedade, que ele vai voltar nas nuvens e nós vamos ver. Na verdade, acho que nós vamos estar voltando com ele, mas isso é a cena dos próximos capítulos. Mas todos os olhos verão o Deus que a gente serve. Não se preocupa com perder o seu tempo, você está ganhando a eternidade. Amém? Capítulo 1 de Apocalipse fechado. E nós vamos começar a falar das igrejas. Que o Senhor te favoreça.